Beleza, galera. Canal Faixa Verde no ar. sinta é, se à vontade para inscrever no canal também para tocar o sininho. Meu nome é Carlos Sato e vamos falar sobre muita informação aqui no canal. Hoje a gente vai falar aí sobre o evento da Sony, né? A Sony vai estar tá passando aí um evento hoje a partir das 18 horas no horário de Brasília, que é o State of Play. Tá, o State of Play. vai ser um evento que vai ser aí recorrente, segundo a Sony disse é, aí nos seus canais oficiais. Onde ela vai estar passando informações sobre a plataforma e é uma forma de chegar mais próximos aos fãs de PS4. Seguindo uma tendência aí, mais ou menos, do que rola já no mundo da Microsoft aí, com o Xbox, né? Então, o Xbox tem lá um evento é, umas vezes, duas vezes no mês, três vezes, chegou até três vezes no mês o mesmo evento. Então, assim, a Microsoft ela passa algumas informações e a Sony vai fazer igual. Então, ela vai ter lá é, alguns informativos. Segundo a Sony, ela prometeu hoje. Hoje tá falando aí de novidades para o Playstation VR, aquele equipamento lá que tem alguns jogos, né? Uh, uns jogos aí que. É, sinceramente não foram muito legais mas vai ter aí bastante coisa nova, segundo eles, para esse acessório, né, e também aí novidades para a plataforma PS4, que a gente não sabe o que é provavelmente não vai ser o PS5 que a galera tanto tá hypando aí mas, quem sabe o lançamento de algum jogo, ou quem sabe alguns indies novos aí, para a plataforma o acessório também é, o acessório lá o VR, né, que foi lançado aí acho que já tem pelo menos uns dois anos ele deve ter lá, um, pelo menos uns cinco jogos na plataforma que são totalmente aí jogáveis, né? Mas é, a galera quer mais, com certeza a galera quer mais e eles vão acabar lançando alguma coisa, segundo o que eles falaram aí na mídia, foi lançando aí nos fóruns oficiais da Sony, tá? Então é o canal Faixa Verde, ele vai estar informando sobre essa informação. A gente é um canal de Xbox, mas a gente tem que também ser imparcial em alguns momentos para estar falando aí o que tem os nossos concorrentes também, né? É um canal de games, então a gente vai... Puxar sempre a sardinha aí pro Xbox, porque o canal é de Xbox, mas também falamos aí de outras plataformas, com certeza, com muito mais informação. Outra coisa também, é, pra você que gosta de retro games, vai ter um canal novo aí, tá? Eu vou estar tá lançando, é, acho que não, ainda não sei o nome que vai ser, eu tô com a ideia de chamar Sou Retro. O canal então vai ter algumas informações sobre gameplays, algumas coisas sobre os retro, os retro games, né? Os games mais antigos, aí aqueles lá de assoprar o cartucho, né? Então a gente vai estar tá rolando também nesse canal paralelo a esse, tá? Então, esse canal aqui a gente vai falar sobre Xbox, mas como eu gosto também de retro games, a gente vai ter um canal aí de retro games ligado a essa plataforma. Tá bom? Então é isso, galera. Um abraço, eu vou ter um compacto aí. É, logo mais sobre o evento da Sony Aqui no canal Então você vai curtindo aí, vai vendo as informações Um abraço, até mais Esse é Faixa Verde Aqui tá, o canal Faixa Verde Um abraço, até mais